50, 50, 50 livros por ano. O que você acha de ler essa quantidade de livros com foco, concentração e retendo todos os detalhes na memória? Parece mágica, mas não é. Aliás, você nunca mais vai reclamar do hábito de comprar um monte de livros, mas não ler nenhum. Eu criei um evento online e gratuito onde você vai descobrir como eu faço para ler sem esforço mais de 50 livros por ano e como essa super habilidade mudou completamente a minha vida. E sabe por que você precisa ver essa aula? Porque quem lê se atualiza, quem se atualiza pensa e quem pensa enriquece de verdade. Eu vou usar a minha experiência como pesquisador, autor de nove livros sobre aprendizagem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 o um gênio que existe em você.